Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo aqui, onde eu vou estar deixando o meu depoimento sobre esse produto aqui, o Xtra Size. Eu vou contar aqui a minha experiência com ele, a fim de poder ajudar outros homens que estão sofrendo dos mesmos problemas que eu sofri, que era a ejaculação precoce e tem dificuldades de ereção. Eu também vou deixar aqui um alerta muito importante para evitar que você venha cair em algum tipo de golpe ou até mesmo possa estar tá colocando aí a sua saúde em risco. Antes de tudo, eu quero dizer que eu espero muito poder contar com a compreensão de todos vocês Pelo fato de eu não estar mostrando meu rosto nesse vídeo Pelo fato de eu ter editado a minha voz Isso porque quando se trata de um assunto desses, a gente realmente tem vergonha de se expor diante desses assuntos Então, espero que vocês entendam, eu queria muito poder ajudar, muito poder estar compartilhando aqui a minha experiência Então, essa foi a forma que eu comprei de poder fazer isso sem precisar estuco. Então aí, pessoal, eu vou começar aqui, respondendo a dúvida principal que a maioria das pessoas tem. Que é se o X-Trasize funciona. Que é se o X-Trasize funciona realmente. Se ele realmente é tudo isso aí que muitas pessoas estão falando. Então pessoal, a resposta é sim. O X-Trasize realmente funciona. Os resultados dele podem variar aí, a depender de cada pessoa. A depender de cada organismo. E o tempo dos resultados que pode variar também. Eu comecei a ter resultados a partir da segunda semana de uso. Eu tinha já precoce e dificuldades de ereção. Então a partir da segunda semana eu comecei a perceber que as ereções já estavam um pouco melhores. E eu já estava conseguindo durar um pouquinho mais na cama. Resultados melhores começaram a vir a partir do segundo mês. Que foi quando eu comecei a perceber aí uma diferença mais considerável na questão aí da ereção e da duração. Estava durando aí coisa de 10 minutos a mais, mais ou menos aí, além que, o, que era normal para mim. E comecei a ter também aí uma diferença de aumento aí no pênis de 1,5 cm, que é outra coisa que o pessoal pergunta bastante, que é se o X-TRA SIZE realmente aumenta o tamanho do pênis. Então, sim, ele aumenta, não tive esse aumento de 1,5 no segundo mês, e a partir do quarto mês, esse aumento chegou a 2,8 cm. As ereções já estavam muito melhores, posso até dizer que 100%. E a ejaculação precoce também posso dizer hoje que eu não tenho mais, consigo durar tranquilamente no mínimo, no mínimo, meio 20 minutos, meia hora já cheguei aí a 40 minutos aí, depois de, desse quarto mês aí de uso do produto então realmente foi uma experiência assim muito boa, foi uma coisa que mudou muito aí minha vida nessa questão sexual e eu fico muito feliz de estar compartilhando aqui essa informação e por aí assim estar tá ajudando outras pessoas agora sobre o uso desse produto, é o seguinte, a forma correta de você tomar ele são duas cápsulas por dia uma antes do almoço e outra antes da janta. Ele vem com 60 cápsulas, não sei se dá pra ver aí. Então o frasco desse dá pra um mês. Então aí pessoal, no início do vídeo eu falei que ia deixar um alerta aí muito importante para vocês aí. para evitar que vocês possam estar tá caindo aí em algum golpe. Ou até mesmo possam estar tá colocando a saúde de vocês em risco. E esse alerta é o seguinte pessoal. Devido à fama do produto, tem muitas pessoas aí que estão agindo de má fé. E estão falsificando o produto. Então para que você não caia em algum golpe, o recado que eu dou aqui é o seguinte, não compre ele no mercado livre e nem na OLX, porque esse produto aqui original só é vendido no site do fabricante, então para evitar que isso aconteça com vocês, eu vou estar deixando aqui no link da descrição o link do site oficial, que é por onde eu comprei esse produto aqui, outra coisa também pessoal, é que muitas pessoas aí ficam na dúvida, ficam com receio de comprar, porque elas pensam... E elas poderiam ter resultado com o produto, elas ficam inseguras em relação a isso. Então o que acontece é o seguinte, aí no site, se você entrar aí no link que eu deixei, vocês vão ver que no site você tem três opções de compra do produto. O de cinco frascos, que é o recomendado, que é o tratamento completo, para que vocês tenham resultados permanentes, para que vocês não precisem mais estar dependendo do produto. Se você fizer um tratamento de cinco meses, você fica livre desses problemas. Os resultados vão ser permanentes. Tem um tratamento também de 3 meses, não é muito recomendado, existem relatos de pessoas que conseguiram ter resultados permanentes com esse tratamento, mas o mais indicado pelo fabricante é o de 5 meses. E lá terá também a opção de comprar apenas um frasco, que é para você quem ainda está inseguro, né? em relação a isso, você pode estar tá fazendo um teste. E outro detalhe muito importante em relação a isso, é que ele tem uma garantia total de satisfação, que eles, em que eles devolvem o seu dinheiro integralmente de volta, caso você não consiga ter os resultados que o fabricante promete essa garantia ela é assegurada pelo Monetease Que é uma das plataformas de vendas online mais bem conceituadas aqui no Brasil Para fazer é uma empresa séria, eu pesquisei sobre ela também Então vi que é realmente uma empresa séria Então dentro disso é, não há risco nenhum É algo que dá para você confiar realmente Foi o que eu fiz, eu pesquisei muito antes assim, de comprar Quando eu vi essa garantia foi o que me assegurou Que me deu mais confiança quando comprar o produto Depois né? eu não tenho como estar tá perdendo nada com isso Então eu resolvi comprar e estou muito satisfeito, tanto é que eu resolvi gravar esse vídeo para isso, para poder compartilhar minha informação aqui, minha experiência e poder assim estar outros homens aí que possam estar sofrendo desses problemas também. Eu vou mostrar aqui a cápsula dele para vocês verem como é. O original é assim, ó. ele é branco ou marrom Então vocês compram aí no site oficial, pode estar seguro que vai ver esse aqui que é o original. Então bem, eu espero que esse vídeo tenha ajudado aí, caso tenha ficado alguma dúvida, deixem suas dúvidas nos comentários, que eu vou estar respondendo assim que possível. Obrigado aí a todos, e um forte abraço.